no âmbito do projeto Recio eu estou a trabalhar com a equipa do Arquivo.pt ali na Avenida do Brasil são cinco informáticos, cinco engenheiros e três noutra área e o curador digital, outro gestor da comunidade e outra ligada à comunicação e portanto é esta pessoa que aqui hoje vai procurar transmitir algo da sua experiência e da sua perspectiva dando-lhe um sentido muito prático. Esse foi o objetivo deste webinar, colocar nas vossas mãos a todos aqueles que estão nas instituições a possibilidade de gravarem os sites que acham que devem ser gravados, guardá-los num formato standardizado e desta forma tomar contacto com este processo de gravação, armazenamento e depois disponibilização. Eu vou começar é, precisamente por é, apresentar os objetivos é, deste webinar, agora que o grupo já foi crescendo um pouco, enquanto esperamos. Tenho três objetivos. Um é um objetivo quase ideológico, quase de fundamentação, que é nós conseguirmos identificar ou uh, chegar ao fim e dizer isto é útil, gravar sítios web serve para alguma coisa. O outro objetivo é uh, saber preservar um sítio web de uma forma standardizada, ou seja, que não seja trabalho perdido, mas que sirva no futuro e que possa ser integrado uh, e aproveitado uh, em qualquer sistema de replay. E, finalmente, uh, algumas sugestões que vamos ver e até eleger para reutilizar o conteúdo preservado. No final desta, deste webinar vamos ser capazes de ter destes três objetivos um pouco. Por isso a minha agenda para este webinar é semelhante aos objetivos, portanto vamos fazer uma primeira abordagem ao tema, à terminologia, ao vocabulário, depois vamos fazer um exercício, uma demonstração, que infelizmente vai ser unilateral. Eu demonstro e depois, quando houver possibilidade da vossa parte, vão, vão repetir. E finalmente vamos apresentar as sugestões de reutilização, até experimentando alguns exemplos conforme o tempo que tiverem. Eu vou disponibilizar, além desta apresentação, deste vídeo que vai ficar disponível, Vou disponibilizar uma pasta no Google Drive, uma pasta aberta, e lá tem tudo o que eu preparei. Eu vou pedir para responderem a três questões. Eu vou passar-vos o link aqui na mensagem, na, no chat, e basta colocarem esse link e vão poder dar as três respostas, vão poder dar as três respostas que vamos imediatamente poder ver também. duas três, Exatamente, já temos pessoas de diversas proveniências. A nuvem de palavras começa a aumentar. Ora, temos, julga que conseguem acompanhar e ver. Temos do arquivo também algumas pessoas. Isto é interessante porque a preservação dos sítios... O web ou os sítios web preservados é uma matéria que está um pouco indefinida. Não se sabe se é de arquivo, se é de biblioteca, porque se constitui em coleções, se é de museu, como alguém me dizia, isto tem é uma perspectiva museológica. Comunicação e imagem também, claro. A comunicação e a imagem... Mas as instituições têm um papel importante uh, neste sentido. Podem aproveitar muito os arquivos da web para, para desenvolver uh, aplicações a partir disto e, e acrescentar valor à sua, à sua organização. De facto, quem trabalha nesta área uh, dificilmente se considera especialista, porque o material com que estamos a trabalhar, que são os sítios web, é material que também está a mudar bastante. A memória futura, aceder a informação em tempo útil, preservar materiais, recuperar ao longo do tempo, preservando a memória da sociedade. De facto, há uma utilidade social e é muito importante a utilização de imagens. Sabem que o arquivo PT está a preparar uma pesquisa por imagens. Um verdadeiro Google também vai devolver os resultados mostrando imagens sobre aquela pesquisa que fizemos. Está para breve. Preservar o património é de facto, é, por vezes, falta consciência de que os sítios web que estão preservados são património. Eu vou é, percorrer rapidamente uns slides que vão sugerir é, Pessoas, organizações, projetos e tecnologia e vão nos colocar nesta, neste contexto e nesta gíria da preservação web. Primeiro proponho-vos proponho duas pessoas, depois vou deixar a referência para poderem ouvi-las. Uma delas, certamente conhecem, foi o criador da World Wide Web, que é uma parte da internet, Tim Berners-Lee. Ele estava em 1995 a trabalhar no CERN e precisava de contactar com os seus colegas. E então conjugou um conjunto de tecnologias que permitissem uma comunicação aberta. E de facto esta visão de que pode haver uma plataforma em que toda a gente livremente pode comunicar sem ter que pertencer obrigatoriamente a um grupo fechado, com grande controle, é a sua grande visão. E esta visão é uma visão pessoal, partilhada felizmente por muitos, e que não é absoluta. Significa que esta liberdade que nós tivemos nestes últimos 20 anos de utilização da web pode vir a perder-se. Hoje em dia, com as plataformas que tendem a ser fechadas, com as novas barreiras, os novos muros que também se faz na informação, a internet, o World Wide Web, não está garantido. De facto, tudo o que se faz não é só questão de tecnologia, é também de visão. Pode haver muitas tecnologias, mas sem visão nada é feito. E outra visão teve este senhor, Bruce Cale, que criou no ano a seguir o Internet Archive. Ou seja, ele começou a gravar os sítios web que iam sendo criados. Mais tarde. E ele próprio ajudou a criar as ferramentas para fazer alguma coisa com essa imensa quantidade quase utópica de material que ele entretanto tinha gravado. Este senhor também é da área das tecnologias, foi ele que criou o Alex, aquele, aquele crawler que agora pertence à Amazónica, que vai pelos sites e vê as relações entre os sites os links e cria, e cria rankings. Vamos para as organizações e eu aqui sugeria vos uma muito importante, o IIPC, que é uma espécie de IFLA para, para os bibliotecários, ou seja, o International Internet Preservation Consortium. Nesta altura tem 48 associados, muitos das bibliotecas nacionais, mas também todos os arquivos web que existem pelo mundo, que são para aí uns 80%. Uh, e de facto eles têm reuniões anuais, visitem o site deles, que tem um nome diferente, infelizmente, uh, às vezes não conseguimos ligar o nome do site a, ao próprio, uh, à própria organização, mas é este visitem, tem documentação muito interessante, muito interessante, há muito a aprender desta organização. Vou falar-vos deste projeto. Este é um projeto de um artista. Mark Drive, do New Museum de Nova York, que foi é um, é um projeto focado no seguinte. Atualmente os artistas é, produzem arte em todos os suportes e também muitos produzem arte nascida digital, de propósito para a web. Há coisas interessantíssimas, Aqui há uns anos participei num, num colóquio sobre o assunto na. Na Gulbenkian se chamava Unplace e de facto é artistas que produzem arte para ser vista não web, de uma determinada maneira, num determinado browser, com uma determinada aparência. E então este projeto, o que é que pretende? Pretende, e pretendeu, criar ferramentas, as melhores que fosse possível criar, para captar com toda a qualidade, com toda a fidelidade aquilo que o artista queria eh, apresentar. E foi assim que nasceu eh, diversos softwares, um deles provavelmente conhecem, que é, eh, visitem este site e que vamos usar hoje, que é o chamado Web Recorder, portanto um, um gravador da web de alta fidelidade eh, e muito fácil de usar. Eh, vou, vou continuar aqui eh, com eh, uma ferramenta importantíssima, uma folha Excel, é verdade. Qualquer projeto, até aquele que nós fazemos lá na, no arquivo PT, para as recolhas diárias dos jornais portugueses, tem por base uma folha Excel. Ou seja, uma lista de URLs, uma lista de endereços que nós queremos preservar. E é uma lista que vamos ajustando e depois vamos acrescentando colunas e vamos descendo considerações sobre o assunto, dizendo este endereço tem que ser gravado mais vezes, este já não existe, etc. Uma folha Excel, que é uma ferramenta que qualquer um de nós pode começar a usar eh, preenchendo já com os sítios web que gostaria de, de, de gravar. Eu vou, como eu disse há pouco, remeter-vos para esta ferramenta daquele projeto tal, o Nós vamos usá-lo hoje, como disse, eh, e eh, quando puderem, não tem que ser agora, vão fazer o download de uma coisa maravilhosa que é o Web Recorder no nosso computador. Uma aplicação local. É um, é um fecheiro executável que podemos colocar numa pen, que é portátil, e que faz a leitura de um fecheiro que nós gravamos noutro contexto e que contém um sítio web preservado. Gravem isto, a última versão é 1.5, eu deixo-vos aqui o, o link. Agora, uma breve introdução no vocabulário, na gíria. Uh, para mim, web archiving é uma palavra muito útil. Primeiro porque, se dissermos em português, como é que será? Arquivos da web, mas aí temos a palavra arquivos a reivindicar todo aquele histórico, todo aquele, aquele património da arquivística. Em vez disso, se usarmos a palavra inglesa web archiving, não só estamos a usar uma coisa compreensível, porque ainda somos poucos a lidar com estes assuntos, como também estamos a ligar-nos a centenas de pessoas que pelo mundo fora usam esta mesma palavra para se referirem à mesma coisa. Claro que em português podemos usar outras palavras. Curadoria digital, que normalmente está associada à curadoria de dados. Por que não ligar a curadoria digital aos sítios web? Eu acho que sim. E cá está uma hashtag que devemos usar. O então memória web. Esta então é uma expressão bastante nova, pouquíssimo usada. Memória web. Ou seja, memória não feita de pedra, mas feita de de bytes webcrawler. O que é um webcrawler? Um webcrawler é um programa de computador que nós lançamos na internet e que automaticamente percorre os sites que nós lançamos e, e recolhe o que nós eh, lhe mandarmos e o que ele consegue recolher. Portanto, ele vai a um sítio web, começa pela home page e depois aí tem um esquema eh, no slide que normalmente está nas formações do arquivo PT. O certo este web este webcrawler é um programa que percorre todos os links, faz uma lista deles e depois, quando tiver tempo ou quando estiver escalar para isso, vai recolhendo. Ou seja, ele pode chegar ao site às 11 horas, mas só começar a recolher às 11h05, às 11h10, e se for um site muito grande, até pode recolher noutra, noutra altura para não ocupar muito... O Servidor desse sítio web. Portanto, um web -crawler, no fundo, é um programa, é um software que recolhe. Há muitos web crawlers, eu já usei alguns, para experiência, o wget ou wget, que nós dizemos vai e recolhe. Ele praticamente faz um espelho do, de um sítio web. Até quanto a história engraçada, eu uma vez experimentei. Gosto muito de fotografia, vai e recolhe este site para ver se funciona. E o site que eu tinha escolhido era um portal que tinha para aí uns 200 fotógrafos. E de facto ele começou a descarregar o site completamente fazendo um, um espelho daquele site e puxando-o tudo para o meu computador. Não é isto que os, que os crawlers de preservação digital ou das instituições como o Arquivo.pt fazem, e eles não não fazem isso de qualquer forma, são muito personalizados e, e só recolhem aquilo que está autorizado pelo próprio sítio web e recolhem de uma maneira racional para não esgotar os recursos do sítio web. E o que é que eles recolhem? Recolhem um fecheiro, o Pode ser também sem o W, um fecheiro ARC era a primeira versão deste, deste formato que foi criado pelo Internet Archive nos Estados Unidos. E, de facto, este é um formato standardizado. E é um formato que, uma vez gravado, encaixa em qualquer sistema de replay e de, e de arquivo web existente hoje no mundo. Já vamos ver como é que funciona. Portanto, o, o, o work armazena. E, finalmente, oh, neste processo, temos o PiWB, ou o Pi Wayback, pai de Python, que é a linguagem em que, este, em que esta programação é feita, e o Wayback, que é aquela palavrinha que aparece nos, no endereço de um sítio web preservado que indexa e faz o replay. O Webback tem a ver com aquela imagem que o Internet Archive nos Estados Unidos usou, que é a viagem no tempo, regresso ao passado. Mas, de facto, é esta sigla dada a esta programação que faz o replay de um sítio web. Quando fizerem o download daquela aplicação local do Web Recorder, no fundo, lá dentro também tem um pouco de PyWB para poder fazer o replay do sítio web. Continuando à frente, vamos ver aqui um um aspecto interessante, que é o timestamp, que nos arquivos da web são apresentados com uma sequência de 14 algarismos. Uh, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Neste caso, é 4 de outubro de 2018, e foi às 23 e 25 e 57, bem perto da meia-noite que eu gravei, e recolhi este ficheiro, o arc. Vamos imaginar um, um URL como um lugar onde está um, algum recurso. Portanto, o um URL refere-se ao lugar. Mas quando nesse lugar se coloca um timestamp, se coloca uma data bem precisa, estamos a colocar não apenas um lugar, mas um tempo. E é interessante faz-se aqui um cruzamento entre Lugar e tempo, assim, podemos fazer uma cruz, que nos dá um, um valor muito preciso daquilo a que nos estamos a referir. Ou seja, quando nós temos um fecheiro work, estamos a referir-nos a um objeto específico, estamos a referir a algo muito específico. Vou continuar aqui com esta, com esta pequena viagem pela, pela terminologia e cá está algo que só por si daria um abinário o URL já sabemos que é a base para uma recolha da web que se coloca numa folha Excel e reparem um URL tem várias partes e e se nós começarmos a olhar para por exemplo esta barra azul reparem este sítio web está num domínio português é da Universidade Nova de Lisboa, que tem dentro outro sítio web, que é a Faculdade, e depois dentro o Instituto de História Contemporânea. Ou seja, no próprio URL já há um sentido hierárquico, já há uma organização. Olhando bem para esta sequência de, de termos, nós já podemos fazer aqui algumas opções quando vamos recolher um site. Se nós, por exemplo, vamos recolher logo da primeira vez, o sítio web da Universidade Nova de Lisboa, quantas páginas estarão lá dentro? Centenas? Então, aí temos que, talvez, especificar melhor o que queremos recolher e chegar ao ponto de querer recolher apenas as notícias da página do Instituto de História Contemporânea. Cá está aquilo que eu referia. Um, imaginem um URL um que tem um timestamp, Reparem, o Instituto de História Contemporânea, neste dia, nesta hora, que está a ser apresentado através de uma aplicação que consegue reproduzir o site, e onde é que está esta aplicação a funcionar? No arquivo.pt, podia ser noutro lugar. Um sítio web é de facto um objeto. Tem uma materialidade. Um sítio web é tão real como o livro, pode e deve-se olhar como algo que pode ser tratado no interior das nossas organizações. Se catalogamos livros, se catalogamos revistas, porquê é que não catalogamos ou não tratamos também um sítio Por Porquê é que não olhamos para ele como um objeto muito especial que muda ao longo do tempo, mas que não é um desconhecido? tem uma localização e pertence a uma entidade. Isto faz com que olhemos para ele como, como algo importante, como um espelho de uma, de uma instituição que se quer comunicar. Para fazer a recolha de um sítio web, nós vamos usar a aplicação Web Recorder, que é uma aplicação que consegue recolher com alta fidelidade um sítio web e com um poder muito grande de especialização em relação àquilo que queremos recolher. Abrimos esta aplicação, criamos uma conta. Eu, neste caso, criei uma conta e já recolhi algumas coisas. E eles chamam a cada recolha que nós fazemos uma coleção. Eu não gosto muito da expressão, mas de facto eles chamam a cada recolha uma coleção. Portanto, se eu quero fazer uma nova recolha para vos demonstrar, vou criar uma nova coleção e vou chamar-lhe uh, FCSH, porque é o que eu vou recolher. Vou recolher um sítio web institucional. Vou abrir uma nova recolha e agora vou recolher. Vou abrir uma sessão de recolha e nesta sessão de recolha que eu abri, precisamente às 22 horas e 8 minutos do dia 9 de outubro de 2018, eu vou colocar aqui o URL do que eu quero recolher. Coloco o protocolo, coloco o hostname e coloco uma barra para ir diretamente à raiz do site. Abro e nesta altura isto funciona da seguinte forma. O que vemos aqui, o Web Recorder grava. E o que clicamos, também grava. As interações que nós temos com o site, grava. Neste caso, esta página já está gravada. Se eu clicar na página sobre a faculdade, vai abrir uma outra página. Reparem aqui em cima o um número de megabytes a aumentar. Está tudo bem, isto são páginas relativamente fáceis de gravar, são estáticas. Eu vou gravar a página ensino, três cliques, temos aqui uma foto, temos estas, e para demonstração chega, vou terminar a minha captação. Terminei, e reparem, as páginas que eu que eu vi no WebRecorder e, e aquelas que abri estão gravadas. Estão gravadas e podem ser vistas. Ou seja, aqui, eu ao clicar aqui vou ativar o PyWB, o Pyweb que nós falámos há pouco, o Python, que vai fazer o replay do site online. Reparem que ele vai reproduzir o site. E isto já é passado. O que estão a ver é passado. É o site da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas no passado. Sim. É no dia 9 de outubro, mas há alguns segundos atrás, ou há alguns minutos atrás. Estamos a falar já do passado. Isto para este site que é estático não é muito relevante, mas para um Twitter, por exemplo, já seria relevante. Vamos continuar a demonstração fazendo o seguinte. Eu gravei, posso voltar aos índices, posso introduzir metadados, depois isto podemos explorar na navegação horizontal e posso voltar atrás, sempre. Posso voltar de novo à minha coleção. Como veem, tem aqui várias páginas. Recolhi segunda fase. Vou armazenar. Armazenar, ou seja, vou, vou ficar com aquilo que gravei. E, portanto, vou fazer o download da collection. Que eu, como disse, não é a melhor expressão para isto que eu acabei de fazer. Mas, de facto, foi uma recolha que eu fiz. Download. E ele vai-me abrir esta coisa maravilhosa que é um fecheiro work. Guardo o fecheiro. Cá está. Já na minha... Vou copiá-lo e vou, e vou armazená-lo no meu micro-web-archive, então no meu micro-arquivo. Ou seja, o que nós estamos a fazer é micro-arquivo. Esta expressão é de um estudioso destes assuntos, o Niels Bruger que é da, da Dinamarca, da Biblioteca Nacional da Dinamarca, da Universidade de Haruves. E, portanto, o que nós estamos a fazer é preservação em pequena escala, mas uma preservação eh, com todas as valências de uma verdadeira preservação digital. Portanto, eu vou colar aqui o meu fecheiro Work, eh, que eu chamei FCSH, viram? Dei o um nome, ficou aqui. Já agora que temos o fecheiro, vamos eh, vê-lo por dentro. Eh, isto tem um formato e uma codificação, tem uma codificação eh, como um zip, GZ, vamos abri-lo, aliás, vamos extraí-lo, peço desculpa, e vamos olhar lá para dentro a ver se conseguimos, começa por um cabeçalho do fecheiro, que diz coisas muito importantes. Primeiro dá-lhe um identificador de 32 caracteres, identificador único, diz a data no formato 8601, diz a aplicação, diz que o arco. Diz quem recolheu, neste caso não tem o meu nome, mas tem o nome da coleção que eu criei, Memória Web. Tem aqui um conjunto interessante de dados em JSON. Portanto, imaginem, se eu acrescentasse dados e fizesse descrição, eles apareceriam aqui. Se eu dissesse que era um, um sítio web da faculdade e fizesse uma descrição da coleção, aparecia aqui em pares de nome-valor. E depois tem os diversos registros por aí abaixo. Tem os registros de tudo o que ele encontrou. Tem registros de dados binários que aqui estão comprimidos e codificados. Trata-se, neste caso, de uma imagem JPEG. Trata-se... Diz o tamanho, diz a data. E também tem uma verificação nestes dados, tem uma verificação de autenticidade. Reparem... Para os historiadores ou para aqueles que precisam de uma prova, para aqueles que têm medo da efemeridade da web, isto é algo fantástico. Nós precisamos de dizer aos nossos investigadores que não tenham medo de utilizar o, os, o material preservável porque em termos de verificação da autenticidade, tudo é possível. Uma vez um investigador perguntou-me se era possível gravar todos os dias a página de um jornal para uma investigação que queria fazer. Eu respondi imediatamente, claro que sim. De facto, com estas ferramentas é muito fácil fazer isto. Portanto, gravei isto, tenho o meu micro-arquivo, também localmente, e vamos ver se o meu, a minha aplicação local consegue resistir também ao tráfego. Às vezes, quando é uma aplicação de 61 MB, demora um pouco. Vamos ver se ele consegue realmente ler o sítio web que nós preservamos. Eu estou a abrir aquela aplicação local do WebRecord, é muito simples. Vamos carregar o fecheiro, aqui ou aqui nesta janela do lado. Ele vai abrir uma janela, vai perguntar qual é o que queremos abrir. Eu quero abrir o SSH. Eu vou esperar um pouco, ele vai indexar, e é isto que o WB, o web vai fazer o replay, ele vai criar índices de links e depois vai relacioná-los e vai reproduzir a página. Como acontece, aliás, quando nós fazemos um sítio web até no nosso ambiente de trabalho em localhost, cá está, ele está num processo, já tenho aqui e posso localmente, reparem que eu estou aqui no meu computador, localmente eu posso ver as mesmas coisas. E isto é formidável quando quando queremos fazer demonstrações ou quando queremos conversar eh, no nosso, na nossa instituição com colegas a, com quem queremos eh, construir algum projeto de preservação, isto é muito interessante. Pronto, eh, esta demonstração em relação ao sítio web institucional, eh, acho, que, eh, fica, eh, acho que fica completa neste sentido. Havia uma outra coisa que eu gostava de fazer também para, para vos seduzir, Vamos testar aqui a ver se conseguimos. Vou abrir uma nova sessão. coloque aqui o Facebook e ele vai-me começar a gravar o Facebook, que, como sabem, é algo que nunca mais acaba. Eu não preciso estar logado no Facebook. E como é que isto se faz quando, quando se abre a página do Facebook? Que é uma página que vai debitando conteúdos, e assim acontece hoje em dia com muitas páginas, de uma forma assíncrona, Fazendo screw é simples, aqui ao lado tem um autoscrew, colocam isto a funcionar e ele vai, vai rolando e eu não vou pedir mais, vejam aqui os, o tamanho do, dos, da recolha aumentar. Já vamos em 6 megas, eu vou parar. Isto nunca mais acabado. E imaginem eh, como isto serve para recolher não só páginas inteiras do Facebook em determinadas datas de uma instituição, mas também hashtags, temas. E isto funciona para o Facebook, para o Twitter e para blogs. E com esta demonstração, dou por terminado este segundo capítulo da apresentação. O que nós fizemos foi isto. Eu vou recordar, recolha, armazenamento e replay. E é isto que eu vos convido a fazer também. Quando fazem isto, podem usar muitas ferramentas e eu aconselho estas para produzir estes efeitos para adequar às vossas instituições. Microarquivo foi o que nós fizemos, porque aquilo que se faz no arquivo .pt é macro. E uma instituição, se pensa montar um arquivo local, saiba que é um empreendimento um pouco complexo, sobretudo na manutenção. O arquivo .pt faz isto de uma forma macro, tem 5 milhões de páginas, são números sombrosos, 200 terabytes de, de dados, os, os servidores são 60 e tal, ou 70. Tem uma manutenção permanente, a tecnologia está a mudar, aquilo há sempre eh, dificuldades em, em estar a acompanhar a mudança das tecnologias. Portanto, eh, macro é uma coisa, micro é o que nós podemos fazer. Mas atenção, aquilo que nós fazemos pode a qualquer altura ser integrado no Arquivo PT. Imaginem que a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas faz uma recolha especializada, bastante completa, perfeita, porque as, as recolhas do Arquivo PT são genéricas necessariamente, não captam tudo às vezes. Mas se uma faculdade quiser captar com maior qualidade os seus sítios web, pode fazê-lo e depois quando tiver um conjunto de de fecheiros, o seu microarquivo constituído, a qualquer altura pode integrar isto no arquivo.pt ou no outro arquivo. Ora, isto abre possibilidades enormes e abre horizontes enormes quando se pensa na, na preservação digital. Chegamos praticamente ao fim, estamos a 10 minutos da, da hora que estava destinada ao webinar e depois podemos ficar mais a algum, a algum tempo, que é a reutilização. A reutilização é daquelas questões que está por último, mas que no fundo é, é, é fundamental, é a primeira, está na base. Vamos fazer isto para quê? Se é para ninguém usar, então não vale a pena. Pode ser assim nesta lógica. E isto que estou a dizer assim por estas palavras, assim, bastante leves, é o problema de muitos arquivos por esse mundo fora, que recolhem, recolhem, recolhem, mas depois têm dificuldade ao nível da recuperação da informação tem dificuldade ao nível do acesso, porque não só devido às tecnologias, às vezes devido às, às políticas que eles implementaram, e diga-se a verdade, muitas vezes devido à mentalidade que acha que se deve fechar e, e não abrir. Ao contrário disso, nós temos o privilégio de, em Portugal, termos um, um arquivo que é pesquisável, que tem um motor de busca que é admirado, que é eh, algo que os outros arquivos queriam ter e, e têm dificuldade, um, tem um motor de busca, um verdadeiro Google. Como é que podemos reutilizar? E cheguei a uma lista de oito itens. Primeiro, podemos e devemos elaborar eh, coleções que podemos partilhar eh, entre os colegas, nas nossas instituições, em comunidades a que pertençamos. Devemos publicar conteúdos antigos, fazer posts no Facebook, no Twitter. Podemos usar as APIs do arquivo. Podemos incentivar alguém a desenvolver temas de investigação. Enfim, criei aqui oito, oito eh, possibilidades e já vou passar para o slide seguinte. Esta é uma possibilidade que está ao nosso alcance, partilhar os nossos fecheiros do work. Ou seja, hoje ou amanhã, experimentem o um web recorder, captem algumas páginas do vosso agrado, institucionais ou outras, guardem os fecheiros do work, mas partilhem-nos também. E como é que isto se faz? Se forem a este endereço, vão poder aceder aos fecheiros que toda a gente lá colocar. Fazer posts no Facebook. Eu já faço isto muitas vezes para treinar, para ver como funciona. Usem estas tags. E depois também tem aqui este link que eu também vou passar-vos. Porque eu sei que para, para experimentar, muita gente pode não querer fazer os posts na sua própria página do Facebook. Então podem usar esta página pública, que toda a gente pode ver, e que é, foi criada de propósito para este webinar. Descubram coisas, descubram conteúdos interessantes do passado e façam um post no Facebook. Outras sugestões. Aplicações. Se houver, se houver no nosso grupo expertos em tecnologia que sabem desenvolver aplicações, experimentem. É muito interessante. Uh, tem aqui um link do conta Histórias, que foi uma aplicação que, no fundo, foi buscar os dados em JSON, lá na, no Arquivo.pt. Criaram uma aplicação ali no meio para interpretar aqueles dados e produziram um programa fabuloso. Visitem, uh, descubram também a outra aplicação, que é o Arquivo de Opinião, que foi no âmbito dos, dos prémios Arquivo.pt. A edição de 2019 já está prestes a sair e os prémios são muito interessantes. Como disse, incentivem investigadores a produzirem temas de investigação, façam listas de sítios web, e eu coloquei uma de exemplo ali também na vossa pasta, depois podem ver. E finalmente uma exposição online. Foi um projeto exemplar, foi um sítio web, não WordPress, mas poderia ter sido em outro sistema qualquer, para dar visibilidade aos sítios web institucionais. Quantos sítios web não têm uma faculdade ao longo de 20 anos? e como seria interessante que uma faculdade tivesse uma coleção dos seus sítios web e que uma universidade tivesse uma coleção dos sítios web de todas as suas faculdades. Deixo-vos também na pasta partilhada um conjunto de referências e algumas delas sobre políticas de recolhas que já se escrevem, que já se fazem em ambientes académicos. Termino assim a minha, a minha apresentação. A conclusão. Há ferramentas disponíveis, permitem fazer todo o processo da recolha, armazenamento e replay e, portanto, permitem criar nas nossas instituições verdadeiros micro-arquivos da web. Não é inútil, pode ser partilhado, pode ser integrado, pode ser aproveitado. E o nosso contributo é muito, muito importante. A vossa presença hoje aqui foi um estímulo muito interessante e mostra como como a comunidade dos profissionais de informação e das pessoas ligadas à comunicação nas faculdades podem colaborar na preservação do património. E, finalmente, umas referências breves. Três, porque são aquelas que mais têm a ver com esta área da gestão da informação. Eu ouvi este senhor no Porto, na TPLD, na conferência, e achei que devia partilhar convosco este, esta apresentação de slides, que é as questões que um por exemplo, alguém que trabalha na biblioteca, ou no arquivo, ou, ou com a comunicação eh, tem, são as, as que ele experimenta na Universidade de Frankfurt, onde ele trabalha. Eh, a dificuldade que os investigadores, por vezes, têm em trabalhar com este novo material. Está feita a minha apresentação. Muito obrigado e convido-vos a provocar outros reencontros. Convido-vos para o Dia Internacional da Preservação Digital. O ano passado fizemos a primeira edição, este ano, a segunda, uma tarde no arquivo, para ver as máquinas, para conhecer as pessoas, para falarmos um pouco deste tema. Inscrevam-se na mailing list, vejam outros, outros assuntos de endereço. Estou sempre ao vosso dispor, tenho o meu contacto, telefone muitas vezes, peçam para formações, é tudo. Muito obrigado pela vossa presença.